Fala galera, vamos para uma aula sensacional de juros. Hoje vamos entender esse sistema, a diferença entre juros simples e juros compostos. Então vamos para a aula. Começamos com juros simples, tá? Juros simples nada mais é do que os juros que incidem sobre um capital inicial. Por exemplo, digamos que você pegou mil reais emprestados a 10% ao ano. Minha primeira pergunta é: quanto é 10% de mil? 100 reais. Se é 10% ao ano, juro simples, sabe o que isso quer dizer? Que a cada ano que passa, a sua dívida aumenta 100 reais. Então, hoje é 1.000 ano que vem 1.100, depois 1.200, 1.300, 1.400. Pode ficar o tempo que for com o dinheiro emprestado. Daqui 30 anos, a sua dívida vai continuar aumentando 100 reais por mês. Beleza? E o, o, o, o DE, e o que, que são os juros compostos? Calma, vamos primeiro treinar juros simples, depois vamos para os compostos. Então, os juros simples são os juros que incidem sobre o capital, o valor inicial. Formulinha de juros, J é igual a CIT sobre 100, a CIT sobre 100. Vamos entender o que, que isso aqui é. J nada mais é do que juros. Juros é aquilo que você vai pagar mais. Juros é igual a rendimento. Juros é igual a lucro. tá mas se eu peguei dinheiro emprestado, juros é prejuízo para mim, né? Aham, uhum. mas para quem te emprestou dinheiro, lucro. E aí C, de capital. Capital é aquele valor que você pegou emprestado, o valor que você investiu. E é a taxa. A taxa é aquela porcentagem que você paga. E o T, claro, é o tempo. Por que, que está sobre 100? Porque a taxa é por cento, por exemplo, se for 2%, você coloca 2, que ele já está sobre 100 para fechar aqueles 2%, tudo bem? Existe uma única pegadinha aqui, só uma pegadinha, você não vai cair nela. A pegadinha é eu te dar a taxa, por exemplo, 10% ao ano e o tempo eu te dou 15 semestres. Você percebe? Não está na mesma unidade. Então, eu tenho que torná-lo na mesma unidade. Capital e tempo sempre na mesma unidade. Então, se eu falar que a taxa é o ano, o tempo tem que estar em ano. Se eu falar que a taxa é o dia, o tempo tem que estar em dia e assim por diante. Tá bom? Vamos dar uma treinadinha aqui. Quer definir taxa e tempo nos seguintes casos? Só para treinar para pegar o fio da meada, tá? Juros de 5% a mês durante o ano. Qual é a taxa? 5, porque são 5%. A taxa, lembra que a formulinha CIT sobre 100 já está o sobre 100 indicando a porcentagem. Então, minha taxa, 5. O um ano. Ah, então o tempo é 1, um, né? Ah, ah, como a taxa está ao mês, então o tempo tem que estar em meses. Então, o tempo, 12 meses. Foi beleza? Quer mais, quer mais, quer mais? 30% capitalizados trimestralmente. Qual é a taxa? 30%, quer dizer que é 30%? Ah, mas se ele é capitalizado tri trimestralmente, um ano tem quantos trimestres? Quatro trimestres para fechar os 12 meses, né? Então, meu tempo são quatro trimestres. Mais uma, taxa de 10% ao ano em 18 meses. Qual é a taxa? 10. Qual é o tempo? 18. Ah, uh ah. -uh. 18 meses são 12 meses mais 6 meses, né? Então, é um ano mais meio ano, ou seja, um ano e meio, 1,5. Entendeu a ideia? É só isso que você tem que tomar cuidado, tá? Tomando esse cuidadinho, daqui pra frente vai ser tudo tetenha. Vamos fazer uma questãozinha. Questão da UDES, questão boa. Estadual lá de Santa Catarina. Carla tem um salário mensal de R$ reais Há algum tempo... Ela tomou um empréstimo de mil reais a juros simples. Ou, oh, para que seja juros simples, você tem que falar, tá? Se ninguém falar nada, fez empréstimos a juros de 4%. Sabe o que isso quer dizer? Juros compostos. É por quê? Porque quando você vai pegar o um empréstimo, não existe juros simples para você. Sempre juros compostos. Juros simples de 4% ao mês. Mas ele falou que são juros simples. Então, juros simples. Hoje, ao receber o salário deste mês. Ela teve que tirar 30% dele para pagar os juros do empréstimo. Então, quer dizer que de juros vai ser 30% do salário. Quanto que é o salário? R$ reais. Então, de juros, ele vai ser 30%, ou seja, 0,3 de R$ reais. De juros são R$ reais. Como ele falou que são juros simples, formulinha J igual a CIT sobre 100. Então, de juros, R$ 240, Já está aqui o 100. Quanto que eu tenho de capital? Mil, que foi o valor que ela pegou impressado, que ele falou, né? Mil reais. Qual é a taxa? A taxa 4% ao mês. 4, já está por cento, tá vendo? 4 sobre 100, por isso que tem aquele 100 lá embaixo. Inclusive, tem alguns vestibulares que não colocam aquele 100 no formulário, tá? É só cite, mas não tem problema, que você sabe que se não tiver sobre 100, você coloca a taxa em porcentagem, então seria 4 sobre 100, para indicar 4%, tá bom? E o tempo é justamente o que ele quer saber, né? O tempo aqui eu quero saber, até porque se eu soubesse aqui não ia adiantar de nada, né? Eu ia chegar em 240 igual a 240. Então, eu quero saber o que é o tempo. Para isso, agora é só fazer continhas. Perceba, eu posso simplificar dois zeros em cima com dois zeros embaixo. Posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Posso primeiro multiplicar. Resultado, na hora que eu simplifico o meu T, quer dizer que ela vai levar seis meses para pagar esses juros. Compos Aliás, juros... Simples. Você entendeu como funciona? A ideia de juros simples é muito simples. Ele serve como uma PA, crescimento linear. Então, naquele primeiro exemplo que eu tirei, dos R$ 1.000 a 10%, que dá R$ 100, isso quer dizer que ele sempre vai ter um crescimento constante, sempre R$ 100,00 por ano, sempre R$ 18,00 por ano, se for R$ 10,00 por mês, vai ser sempre R$ 10,00 por mês, diferente de juros compostos, sabe por quê? Vamos pegar aquele primeiro exemplo dos R$ 1.000,00, tá? Peguei R$ 1.000,00 a 10% ao ano, pega R$ 1.000,00, quando passa um ano, aumenta a 10%, fica R$ 1.100,00. Tá, Dematar matar igual juros simples, né? Aham. Uhum. Mas ah, no primeiro ano, olha o que vai acontecer daqui para frente. Olha os juros compostos trabalhando ou a seu favor ou contra você, independente, essa força gigantesca chamada juros compostos. Quando passar mais um mês, lembra que agora eu não vou pagar 10% a mais do que eu peguei emprestado e sim do que eu estou devendo. E eu peguei emprestado mil, mas eu estou devendo 1100 porque já se passou um ano. Então ele vai aumentar 10% de 1100 ou seja, vai aumentar R$ 110,00. E aí ele vai virar R$ 1.210. Quando passar mais um ano, não vai aumentar 10% de R$ 1.000, e sim 10% de R$ 1.210,00, que isso é R$ 121,00. Como eu estava devendo R$ 1.210 mais R$ 121,00, ele vai dar R$ 1.300,00. R$ 1.110 mais R$ vai dar R$ 1.331,00! Aumentou para 1.331, isso que foram só três meses. Dê, mas era para ser 1.300, ficou 1.331, né? Aham, uhum, em três meses. Agora você imagina isso em 60 meses, que é o que a maioria do brasileiro paga quando compra um carro. Ou em 300 meses, quando o cara compra uma casa, pensa que loucura. E se juros compostos, juros sobre juros, a longo prazo vira uma bola de neve que pode fazer você adquirir uma dívida pro resto da vida, nunca mais conseguir pagar. Ou, se você souber fazer esse cara trabalhar a seu favor, você virá milionário com pouco esforço. Ah, Dessa, é, é tão fácil ficar milionário assim porque a galera toda não é. Vou te contar, leva tempo? deve é, por que você não é? Leva bastante tempo também, também não sou. Mas, se você souber usar a seu favor e... Pouco dinheiro todo mês a juros compostos no longo prazo, longo prazo aí, estou falando em questão de 25, 30 anos. Com pouco dinheiro por mês, você consegue atingir milhões e milhões de reais. Só para você ter ideia, com 240 reais por mês, vamos fazer uma conta redondinha? 500 pila por mês, tá? 500 pila por mês durante 30 anos, a 1% ao mês te dá 1 milhão e 700 mil reais. Já pensou? Você guardar 500 reais por mês, todo mês, durante 30 anos, no final dos 30 anos, você tem quase 2 milhões de reais. É uma loucura o que esses juros compostos é, podem fazer. Mas vamos entender como funciona. Vamos para a fórmula. Então, são juros que incidem sobre o que você está devendo, não sobre o que você pegou emprestado. Formulinha. Montante é igual a capital que multiplica 1 um mais a taxa elevada ao tempo. Sabe de onde vem essa fórmula? Da aula de porcentagem. Lembra que para você aumentar 20% lá na aula de porcentagem, para você aumentar 20%, você tem que multiplicar por 1,2. Não é isso? Então, se são juros compostos, por exemplo, durante três meses seguidos, você aumentar 20%, você vai multiplicar por 1,2%. Próximo mês vezes 1,2 de novo. Próximo mês vezes 1,2 de novo, ou seja, deu 1,2 ao cubo. É exatamente isso que está aqui. 1 mais a taxa, que seria aquele 1,2 elevado ao cubo, que é o tempo que ele vai ficar nesse exemplo que eu tirei. Então, é uma ideia muito simples. tá Ele nada mais é do que um resumo da aula de porcentagem. M é montante. O que é montante? É tudo, capital mais juros. Por exemplo só explicar montante aqui, voltei. Montante, se você investe 10 mil reais e tem de lucro 5 mil reais, você resgata 15 mil reais. 10 mil reais que você investiu é o capital, 5 mil reais que você teve de juros é, juros, né? é o que teve de lucro, são juros, e os 15 mil reais se chama montante. Seu é o capital, o valor que você investiu, e é a taxa, é a porcentagem que você está pagando ou recebendo. T é o nosso tempo ao dia, ao ano, ao mês. Ele sempre tem que me falar. E montante nada mais é do que capital mais juros. Beleza? Vamos fazer uma questãozinha, vem comigo. Olha só. UFSC, Federal de Santa Catarina. Sabemos que aplicando capital C0 após N mês é uma taxa I obtemos um valor a ser resgatado CF, de C final, capital final, através da seguinte equação, capital final é igual ao capital inicial que multiplica mais a taxa elevada ao tempo. Sabe o que ele me deu aqui? A tal da fórmula dos juros compostos. Só isso, ele só me deu a fórmula de juros compostos. Dessa forma, uma pessoa que aplica um capital de 10 mil reais a uma taxa de 1% ao mês durante 3 meses, ele vai ter um valor, vai resgatar um valor final de X reais. Quanto é esse X? Vamos ver? Vamos fazer continhas. Primeiro, capital final é o capital inicial que multiplica mais a taxa elevada ao tempo. Se você quisesse, não precisava nem da fórmula. Entender a ideia de porcentagem, tá? Para aumentar 1%, você vai multiplicar por 1,01. Para aumentar 1%, o que era 100% vai virar 101%. E aí ele vira 1,01. Tá beleza? E eu poderia pensar... Aumenta 1%, multiplica por 1,01, vezes 1,01, vezes 1,01. Três vezes, porque foram três meses consecutivos. E com isso, eu mato a ideia da questão. Mas, como ele me deu a formulinha, eu vou usar a formulinha. Beleza? Aquela, aquilo que eu te falei é o raciocínio para você fazer, sem depender da fórmula, que ele é simples. Ou, se quiser, a formulinha está massa também. Tá Capital final é o que eu quero saber. Capital inicial, ele me disse 10 mil reais taxa é 1% um 1 sobre 100, que fica 0,01, e o tempo 3 meses, né? 1% ao mês, 3 meses, toma cuidado para ver se está na mesma unidade a taxa e o tempo, dali para frente, meu filho, são continhas, 1,01 elevado a 3 é fazer 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Aqui, nesse caso, não tem muito como fugir disso, tá? Tem que fazer a continha mesmo. E aí, ele vai dar 1,03, é, 0,3030, né? Multiplicando por 10 mil, ele vai dar 10.303 reais e 1 um centavo. É o que vai gerar no final dos três meses, é 1% ao mês. Foi o que ele tinha me perguntado questão fofa, né? Vamos então para a nossa última questão, questão lindinha. Olha o que ele falou. Pedro costuma pegar empréstimos com o seu banco, onde são cobrados juros compostos, tá? 10% a mês. No mês de seu aniversário, o banco resolveu presenteá-lo oferecendo empréstimos a juros simples sobre a mesma taxa. Ele pagava 10% ao mês de juros compostos. Orra, taxa alta para Dedel. Mas aí, como é aniversário, ele vai pagar juros simples. Se ele fez um empréstimo de 7 mil reais para pagar em três meses, quero saber quanto que Pedro economizou. Entenderé? Eu tenho lá 7 mil reais que eu ia pagar 10% ao mês de juros compostos, mas eu paguei 10% ao mês de juros simples. Qual é a economia dos juros compostos para os juros simples? Vamos fazer a continha. Primeiro, fazer a conta dos juros simples. Né? Juros simples, J é igual a CIT sobre 100. Juros, vai ser meu capital, que é 7 mil, a taxa 10% durante três meses. Fazendo continhas, corta dois zeros com dois zeros, 70 vezes 10 vai dar 700, 700 vezes 3, 2.100 é o que eu vou pagar de juros. Mas eu não quero saber quanto que eu vou pagar, quanto que eu economizei. Então, para isso, eu tenho que calcular quanto que tem de juros naquele 10% de juros compostos. Vamos lá? Montante é capital que multiplica 1 um, mais a taxa elevada ao tempo. Montante, vou calcular, capital os 7 mil reais, taxa. 10% ou 10 sobre 100 ou 0,1. Ali vai ficar 1,1 aqui, né? elevado ao tempo 3. Perceba que essa ideia de juros compostos, sabe o que você poderia fazer? Meu capital é 7 mil, né? Quando passar um mês, aumenta 10%, multiplica por 1,1. Quando passar um mês, aumenta 10% de novo, multiplica de novo por 1,1. E quando passar mais um mês, aumenta 10% de novo, multiplica de novo por 1,1, gerando 1,1 ao... Cubo, e é isso que a formulinha de juros compostos me traz. Você entendeu? Então, dá para pensar nos dois formatos. Pois bem, agora fazendo continhas, aqui ele vai dar um total de 9.317. Oh, é muita diferença, né? Calma, que lá são os juros. Esse cara aqui é montante. Lembra que montante é capital mais juros, né? E de capital foram 7 mil reais. Então, quanto que tem de juros aqui? Basta você pegar aquele 9.317 e descontar os R$ 7.000. Então, de juros, vai ter um total de R$ 2.317. Seria R$ 2.317 se fossem juros compostos, mas foi R$ 2.100, porque foram juros simples. Eu quero saber a diferença de um para o outro. E a diferença de um para o outro, uma economia de R$ 217, reais, muita coisa em apenas três meses. Você entendeu a diferença entre juros simples e juros compostos? Agora é treinar, treinar e treinar. Quero você resolvendo as questões. Se tiver dúvida, de novo, refaça as questões, assista mais uma vez e você vai arrasar. Um beijo para vocês. Até a próxima da Tchau Pudéder.